Piu Piu e Frajola em Adorável Piu Piu Quando estou no banho Vou me esperar As minhas costinhas Limpinhas vão ficar quando tomo banho, gosto de cantar É a melhor maneira do corpinho relaxar Quando tomo banho, gosto de cantar É a melhor maneira do corpinho relaxar Eu acho que eu vi um catinho me espiando. A gente está me espiando. Ah! <laughs> Jogi vai saber com quem ele se meteu quando enfrentar esta minha máquina. Testando um, dois, três, quatro. Abana um rabo. Light. Agora vai pegar, ah, rapaz. Morre ele. Não não não, não, não, não, não, não, não, não, Senta, senta. senta. não, não, não, Aquele cachorro não é mais esperto do que esse gato, não mesmo. É. Isso, e dois cabeças. Ah ha! agora gente me deter se <risos> Fórmula canina para nuvem de tempestade artificial. Vou produzir uma tempestade em cima da casa daquele cachorro. Ele vai ficar lá por uma semana. Creme de desaparecimento. O que isso? Ah, olá, Cãozinho Pãozinho. Que bom encontrar você. Vai ter que funcionar certinho dessa vez Isso vai acabar com aquele cachorro hum. Ainda bem que nós gatos temos sete vidas Isso é tudo, pessoal.